Atenção, esse vídeo não é indicado em caso de fanatismo religioso Olá, que é a paz do nosso Salvador possa estar conosco mais um dia Para a honra e glória daquele que nos chamou das trevas para a luz Nesse vídeo, rapidamente, eu quero discutir é, duas questões que você viu aí que está aí no, é, no título do vídeo A primeira questão é a seguinte Quem são os desigrejados? Né? E os que não são desigrejados chamam eles de desviados E desviados do quê? Né? É isso que eu quero expor aqui biblicamente Bom, primeiro a palavra desigrejado é uma palavra um pouco difícil de se engolir, ela porque não tem como uma pessoa ser desigrejada. Mas como que se, que se é, chegaram a essa, essa opinião de desigrejados, ou de onde tiraram essa palavra desigrejado É muito simples. As pessoas que, é, que frequentam um templo, uma denominação, né, eles chamam aquele ambiente, eles chamam aquele lugar de igreja. Por quê? Porque não tem realmente o verdadeiro entendimento do que é a igreja. Não foram ensinados realmente a essência, a verdade contida na palavra igreja. Quando Jesus fala de igreja, nós temos que entender que a igreja é uma coisa, templo é outra. No Antigo Testamento, o povo ia adorar um templo. Era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, onde estava ali a arca da aliança, a qual nem está mais neste mundo. E o templo foi destruído. Aí veio a nova aliança. Na nova aliança, o que, que aconteceu? Na nova aliança veio Jesus e fala da sua igreja. Então, templo é uma coisa, igreja é outra. O templo no Antigo Testamento, para adoração a Deus, era o templo de pedra, era o lugar onde a, a Shekinah, a glória de Deus se manifestava ali por causa da Arca da Aliança que estava ali. Agora no Novo Testamento, quando se fala de templo, se fala desse corpo físico ao qual Deus fez com as suas próprias mãos, onde Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E quando se fala de igreja, se fala da reunião dos santos, a reunião dos escolhidos. E quando se fala de igreja também, se fala de todos os escolhidos que estão espalhados sobre a face dessa terra. Então igreja é uma coisa, os é, é, templo é uma coisa, os escolhidos, a igreja é outra. Mas essas pessoas que frequentam um templo, e eu quero dizer aqui que eu já não frequento mais um templo, depois eu vou gravar um vídeo... Dizendo por que eu não frequento mais templo. E as pessoas que ainda frequentam o templo, que ainda estão na religiosidade, que foram ensinados há muito tempo, chamam aqueles que não frequentam o templo de desigrejados. Né? Por falta de entendimento do que é a igreja, do que realmente é a igreja. Tá, mas vamos, vamos dizer que eles estivessem certos, né? as pessoas que não, não frequentam uma igreja, são desigrejados, e... porque não frequentam esse, esse lugar que eles chamam de, de igreja, porque na verdade não é uma igreja, onde se, onde se constrói um templo, coloca-se um CNPJ, não é um templo, é uma instituição, é uma instituição religiosa, eu particularmente chamo de hoje de instituição financeira, para mim são empresas para poder sustentar os salários absurdos, dos pastores que hoje vivem da lã da ovelha Na minha região tem, mesmo tem, tem alguns Não vou falar que tem muitos porque a, a cidade onde eu moro tem, é, tem poucos porque é uma cidade pequena Mas a minha cidade tem muitos lobos gulosos que usam esses templos Essas instituições financeiras, essas, essas, esses comércios que chamam de igreja Ensinam de forma errada para serem sustentados com a vida luxuosa, andar de carro importado para baixo e para cima, com salários absurdos, com salário de, salário de, de, de presidente da república, salários de, de deputados, absurdo, mas em outra hora não vamos falar disso. Mas essas pessoas que vivem dentro desse, desses templos, chamam aqueles que não frequentam os templos de desigrejados, aí chegam-se a essa conclusão, são desigrejados. E aí, se. E nesse, nesse tempo, nessa, nessa lógica louca, né, chamam eles também de desviados. É uma coisa também que eu quero gravar um vídeo depois falando a respeito disso: que não existe desviados. Mas vamos deixar esse assunto para o outro lado. Mas chamam esses que não frequentam a igreja de desviados. Mas eu pergunto: desviado de quê? Essa pergunta é desviado de quê? Desviado do dízimo, que é ensinado de forma errada? Desviado do batismo nas águas, que é ensinado de forma errada? Desviados é, do, do batismo no Espírito Santo, que é ensinado de forma errada? Desviado do quê? Da, dos, de, porque que não falam em línguas, que também é ensinado de forma errada? porque a Bíblia esse falar em línguas que se ensina hoje não tem nada a ver com a Bíblia porque quando a Bíblia fala de outras línguas está falando de línguas de outras nacionalidades que os discípulos que o Espírito Santo viu a necessidade nos discípulos de falar em outras línguas para poder eles terem uma, uma ferramenta a mais para poder fal, pregar a palavra para é, para as outras etnias era falar outras línguas de outras nações. Portanto, a palavra estranha que você encontra na Bíblia foi acrescentada. Se você procurar no grego, essa palavra estranha não existe. Você não pode esquecer que a Bíblia que está na sua mão, ela foi traduzida por um padre. E tem vários erros de tradução. Basta você que gosta de estudar a Bíblia pegar uma Bíblia é, original do grego E estudar Que você vai ver que tem vários erros de tradução né? Principalmente quando fala de línguas estranhas Não existe a palavra estranha Até mesmo na Bíblia que você está com ela na mão E basta você ler Primeiro aos Coríntios capítulo 14 Que os, os falsos profetas hoje Não ensinam a respeito daquele texto Porque mata O, o falar em línguas que eles ensinam hoje Então o desviado O, o o que não frequenta um templo, o templo desviado do quê? Né? Eu respondi a primeira pergunta Eles chamam de desigrejados aqueles que não frequentam a igreja É uma palavra tosca que nem era para existir Biblicamente lógica, é, Uma lógica bíblica não existe um desigrejado Ou ele é a igreja ou ele não é porque o templo do Espírito Santo é esse corpo aqui, feito não por mãos humanas, mas feito pela mão do Criador. Então, a palavra desigrejada foi, desigrejado foi inventada pelos fanáticos religiosos que ainda frequentam a igreja e engolem toda aquela baboseira, todas aquelas heresias que são ensinadas ali dentro. Tem muita gente honesta lá, tem muita gente sincera lá, mas que ainda estão enganadas. Eu não tenho raiva deles, apesar de que eles têm raiva daqueles que estão fora do sistema religioso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia vai dizer em 1 João 3.15 ou 2.15, se eu não me engano, eu vou colocar o texto na tela depois na edição, João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e ele ainda diz mais, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então temos que tomar cuidado disso. Eu não tenho raiva deles, eu tenho pena de ainda terem uma escama espiritual nos seus olhos e devido a essa escama e devido a essa escama eles não conseguem ver toda a heresia que é empurrada a goela abaixo. Aí chamam os que abriram os olhos de desigrejados. Esses são eles que eles chamam de desigrejados e, e tem raiva e chama esses de é, desviados. Aí essa pergunta, que está no, no título do, do vídeo, aí, desviado do quê? Essa pergunta eu não vou responder, não. Eu vou deixar para você responder nos comentários. Desviado do quê? Se eu não frequento uma, uma, uma denominação, uma instituição financeira, né? essas igrejas, se eu não frequento esses templos que não há mandamento nenhum na Bíblia para frequentá-los, e nem muito menos construí-los... Eu sou chamado de desegrejado e desviado, desviado do que me explica? Eu quero dizer para você que eu não tenho, eu sou bacharel em teologia, não tenho mestrado em teologia. A única coisa que eu tenho é um curso de educador cristão que eu fiz e, e todo o conhecimento bíblico que eu tenho é de pesquisar e de ler a, bíblica, a Bíblia inúmeras vezes, exaustivamente, incansavelmente e pesquisar, e pesquisar, e pesquisar, não só na, na Bíblia traduzida para o português, mas a Bíblia original, e pesquisar, e pesquisar, e o Espírito Santo que me ajuda. Agora eu te pergunto, você responde aí nos comentários, se eu não frequento um templo, eu sou desigrejado, se eu sou um desigrejado, eu sou desviado, aí eu te pergunto, desviado do que? De que? Responde aí. Enquanto você responde, eu vou deixar o vídeo por aqui. E que o Criador te abençoe. Fica na paz. E até o próximo vídeo. Até mais.